É este foi o meu domingo, mas vamos voltar aqui porque não foi aí que começou. Oi, eu sou o Cup, e se você acompanha minhas redes sociais, que é @penascup em todo lugar, você já sabe que eu participei da parada LGBTQIAP+ em São Paulo no dia 23. Eu gravei umas coisas lá para fazer vlog e eu acabei por decidindo fazer uma espécie de vlog narrado. Então deixa eu contextualizar. A Uber me convidou para estar no trio deles na parada, mas não só isso, ele convidou vários artistas para representar diversas bandeiras do LGBT+. Mais. E eu fui justamente para representar os assexuais. Claro que eu trago comigo diversas bandeiras. Assexualidade, ageneridade, pansexualidade. Mas eu estava lá levantando a bandeira assexual. E também usando, como vocês vão poder ver, <risos> literalmente vestindo. Mas vamos voltar para o dia 22, que foi quando eu peguei o avião para São Paulo. maravilhosa em São Paulo. Eu acabei de chegar aqui em São Paulo, no meu apartamento e eu simplesmente encontrei uma travesti na minha cama. Travesti! <risos> Eu não entendi o que que o é, que é que isso. Existe, gente, São Paulo plano. é assim? São Paulo é assim, quando eu vi levantar uma pedra e <risos> sair uma travesti. Muito bonita. <risos> Aí agora a gente tá vendo aqui, já tava aprendendo como é que liga a luz do apartamento. Que hum. aparentemente tem que fazer umas, umas magias ali que eu não sei. E olha... Aí ligou isso de uma cozinha já. Aceita aceita cozinha portátil. Preciso da... aprender a fazer isso no The Preciso decim. disso na minha casa. Ai, meu Deus! Uma, uma dica pra colocar no quarto. Combina um... até com... Ai, você nunca vai é pensar sair do quarto. Nunca mais. E aí, do lado, o que, que você encontra? O seu banheiro maravilhoso também. Aqui. Ai, faz faz esposa Eu vou tirar close. É close que você... É, é close que você vai ter, minha caramba. <risos> Amo nosso banheiro gigante. Olha, dá pra dois tomar banho. Ai, perfeito. Vamos tomar banho <risos> juntos já, Uma coisa assim, bem... não binária ace. Bem bonequinhas close, né, gente? Aceita. <risos> gente, é isso. Mas daqui a pouco vou ver umas coisinhas, porque preciso ver para amanhã. Coisinhas legais. E até logo. Então, depois que a gente chegou aqui no apartamento, eu tive que ir logo para provar o meu figurino de amanhã, que vocês podem ver aqui, ó, eu lá provando, Johnny me filmando. E estamos aqui agora. Agora se alimentar, porque na verdade eu não comi nada hoje ainda Eu vou ser comi um dogão <risos> Mas eu vou comer de novo porque eu sou gulosa <risos> Então vou estar indo lá comer, alimentar E provavelmente esperar a Briana pra fazer alguma coisa ainda hoje E se preparar pra parada de amanhã Ai, Que Vai ser um luxo, nossos looks maravilhosos ah! Ah! Tchau Oi gente, voltamos Estamos aqui comendo, comendo. Na verdade eu estou comendo tudo e onde está assistindo? Eu estou de jejum. Tô brincando, eu não tô com fome, na verdade. Daqui a pouco ela tá atacando o sorvete ali. <risos> Esses momentos antes dão nervosismo, gente. Nervosismo tão grande. Vocês não sabem, faz ideia como que a ansiedade tá a mil, sabe? Ah, eu só não tô parecendo ansioso agora porque eu tô comendo. Tá, ó, meu, meu coração tá assim, ó, quase na boca. Gente do céu, olha. Altas emoções. Então, eu tava pensando aqui se eu gravava agora pra pro vlog, só que tudo que eu tenho pra falar é que a gente comeu mais. Muita ansiedade, vai esperar pra amanhã e a gente fica tá comendo. Hum, é milk que é fast food. Tá parecendo um casal aqui. Oh. Bebe na mesma hora. <risos> Promiscuidade do jovem. Mais uma coisa que aconteceu, é nós gravamos vídeo. Verdade. Então eu assumo que esse vídeo vai ser postado antes do.. dos nossos, então acho que eventualmente vai ter vídeo nosso. Sim, Juntos no canal. É isto mesmo. Estamos aqui, estou sendo maquiada pela minha assessora best friend ever. Ai, não vou me muito bem. Brianna Neske. E olha só, a Briana veio com essa ideia maravilhosa de me esmurrar na cara no dia. Agora eu não sei, agora eu tô fazendo Aceita. ela corrigir isso aqui porque não Ica, vou. Ai, você é usado? Apenas, você é usado. Vocês vão ver o resultado pronto agora. Gente, esse é o meu primeiro vídeo como digital influencer. Ah. uma pergunta, Stop. como é que no vídeo que, você, que ela fez estar no Instagram, você ficou no tamanho dela? <risos> <Esse A> gente... <risos> você, você não mas, você deu assim, ó, <risos> torta pra caramba. Uma coisa que eu sou especialista a fazer, do tipo... Blog. Oi, tudo bom, gente? Como vocês estão? Torta pra caramba! Só na ponta dos pés. Estamos aqui, ó, já prontas. Aqui, beleza, prontas. Vem pra cá! Oi, oh, gente! Yeah. Ah! Vamos marchar, Oi, galera. Gente. Estamos aqui, vamos lá fazer, porque a gente tem que descer para fazer Nossa, uns, uns tá vídeos, uma <risos> umas coisas pra Uber. Ai, e temos não. que fazer nossas falas. E nossos assessores aqui atrás. Uma travesti. Ai, equipe, de uma viada. equipe de produção. Uhul! É isso, vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Eu sou senhoridosa. Eu sou virgem. <risos> ainda O elevador pode balançar com as travestis e não ter medo de morrer. Ai, meu... Nossa, gente, eu tô me sentindo uma stripper <risos> falando fala as melhores coisas quando eu começo a gravar. Bonitinha não binária. Oi, É ser mesmo, Cup. O que eu não consegui falar naquela hora é que a gente já tá pronto aqui. Já estamos preparadas para ir. Brianinha maravilhosa. Aqui comigo. Tô cuidando de Cup, gente. Tione, maravilhoso. Hum. dentro em si foi maravilhoso. A energia de estar num lugar onde todos estão comemorando a sua própria existência é sem igual. Foi a minha primeira parada na vida. Conheci pessoas maravilhosas, algumas das quais sempre quis conhecer, algumas das quais eu não sabia que eu queria tanto conhecer. Mas o que me orgulha mais é o motivo de eu ter ido lá. <risos> Os assexuais se reuniram enquanto a comunidade relativamente recentemente, a própria bandeira sexual só surgiu em 2010 nem faz tanto tempo. Ainda hoje somos invisibilizados, eu não via ninguém falando sobre isso quando eu era menor. E foi por isso que eu resolvi falar abertamente sobre o assunto aqui na internet. E hoje tenho orgulho de poder continuar sendo a pessoa que eu queria ter conhecido no passado. Eu sou o senhor, e eu percebo muito do que eu sentia que eu deveria falar aqui. Eu estou aqui representando duas pessoas. Eu poderia imaginar, na minha adolescência, uma pessoa assexual falando com tanto orgulho sobre si mesmo para tantas pessoas como aconteceu. Ainda mais na parada LGBT, porque a nossa realidade é de que a comunidade ainda não abraça completamente todas as outras letras. Nós, assexuais, precisamos reivindicar nosso espaço na sociedade e também ainda no meio LGBT. É É por isso que foi tão importante pra mim. <risos> Me senti muito honrado de poder representar as assexuais nesse momentinho. Eu não tô querendo fazer isso tudo parecer dramático, mas. É isso. Ai, meu Deus. <risos>